Dança Baixa é uma dança que se faz a partir da perspectiva de um lugar, que é esse lugar histórico, cultural e político que habitamos e que nos habita também. Estar ancorado nesse lugar que você habita te amplia as possibilidades de mover espacialmente. O processo de criação desse espetáculo foi vivenciado também muito fora da sala de ensaio. E isso aconteceu por vários motivos: assim, desde a falta de estrutura do um tipo meter tatanas para amortecer nossa queda, que nos levou a utilizar o aconchego da Areia do Mar, até uma necessidade muito fundamental de vivenciar essa aproximação com o outro, com as pessoas. né? E isso Preencheu de sentidos a movimentação que a gente faz em cena e ao mesmo tempo foi delineando esse espaço cênico que a gente queria, que interessava, que fazia sentido para o trabalho. O ponto de partida seria o particular de cada um para com o próximo, com o outro e com os outros. Né? É, comigo também, a minha relação com a dança. E aí eu tenho uma relação muito forte com o frevo e procurei trazer o frevo é, de uma outra forma para o processo de criação.